Mais uma dica de treinamento aqui do professor Emílio Júnior É um treinamento que eu ainda não tinha postado aqui no canal, então nós iremos fazer não só trabalhar membros inferiores, como também iremos trabalhar superior e principalmente aqui, ó linha da cintura, transverso de abdômen muito legal esse treinamento. Então vamos lá, deixa eu preparar aqui você vai fazer o seguinte pés paralelos, mais largo do que a largura do seu quadril pés paralelos, mais largo do que a largura do seu quadril você vai flexionar fazendo um agachamento, vai voltar à posição inicial e faz lateralmente. Lado esquerdo, volta, agachou, lateralmente, direito, volta, agachou, lateralmente, isso, volta, agachou, lateralmente... Isso! Pegou? Eu vou chamar minha mãe, que ela vai participar, para fazer juntamente comigo, enquanto ela está vindo para cá, eu irei dar o um recadinho. Vem cá, mami. Vamos lá! 021-99-125-7985, 021 99, -125 -7985. 021 -99 -125 7985 você contrata o serviço lá do grupo fechado de treinamento. Aí você vai ter cardápio nutricional completo, treinamentos completos para auxiliar na sua jornada aí dos treinamentos com total segurança. Minha mãe. Olá. Isso aí, gosto dela. Olá. Encolhe a barriga. Isso aí. Sempre encolhendo a barriga. Tem que estar esbelta ah, sempre. Mas... Não pode dar bobeira. Quem, quem, quem é você? Quem é você? Abre as pernas dessa forma. Mais larga do que a largura do seu quadril. Isso. Nossa, Aqui tá bom. Pode abrir mais um pouquinho, não mas... tem problema. Não. Isso, pronto. Agora vai fazer o agachamento. Sabe fazer agachamento? Eu, sei. Eu também sei. Então, bora vamos fazer. Ah! É. Mais é. ou menos, né? É. Então, vamos lá. Vamos agachar. Agachou. Agacha, agacha. Jogando as costas atrás. Não, é o bumbum, as costas. Agacha. Não é a cabeça? Volta para o lado. Isso. Vira mesmo. Isso. Vem. Agachou. Para o outro lado. Isso, volta, agachou, vamos embora, para o lado, isso, agachou, vamos embora, isso, mais rápido, agachou, dobra essas pernas, tá? dobrando um pouco, vamos embora, vem, agachou, isso, vamos embora, agachou, isso! Só isso tá bom. Já deu para sentir um pouquinho, não deu? Dá tchau pro pessoal yes. então. É isso aí é isso que eu quero. Dá tchau para todo mundo. Isso aí, ela vem participar aqui porque ela fica fazendo atrás das câmeras. Aí eu falo, mãe, vem pra cá, e às vezes ela não quer. Mas quando ela vem, é sucesso garantido e quero agradecer o carinho de vocês. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo com carinho comigo, com a minha mãe, com todos que fazem parte dessa equipe. Até nosso próximo encontro.